Fala rapaziada e aí tranquilos, aqui quem fala com vocês é o Rulio sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW Vamos fazer um CBzão Caras, o é... que que acontece? Mano, esse personagem meu aqui, ele, não... ele tá level 68 ainda Mas o diferencial dele é que ele tá level 68 só farmando profissão, mano Acabamos de comprar o nosso primeiro token, tá? Se você for ver aqui no, no Titan Panel, o Rulio ele tá com 4k de gold 4k Eu juntei 167k de gold comprei o token porque minha mensalidade ia vencer agora no dia... dia... 15, 14 para 15 de dezembro Aí eu já prorroguei até janeirão Então a gente já fica mais tranquilo O que, que eu tô fazendo? Eu tô farmando Gold, joinando BG e farmando Gold, porque o que, que acontece? Eu quero Chegar no level 60 Com esse cara aqui e já poder comprar algumas Peças do 7 PVP, level 60 não, perdão Level 70, mano. minha mente tá lá Na expansão anterior ainda Só que lá tá muito... Tá muito difícil, velho, de ganhar as paradas. Porque toda BG que eu faço a gente é fucking massacrado. Eu vou trocar meu transmog. Olha a arma que eu consegui pegar aqui, que louca, velho. Eu vou botar. Será que eu consigo transform... transmogrificar uma adaga pra um... uma arma de punho? Não consigo. Porque olha que arma de punho da hora. Eu dropei isso aqui matando um mob elite enquanto eu tava fazendo as paradinhas. E aí dá pra puxar umas, umas de Demo Hunter também, velho. Caralho. Olha essa arma de... Nossa, fica louco, hein? Fica louco. Mas é isso, mano. A ideia é essa, gente. Esse personagem aqui, ele só tem as quests até o... Até a hora de pegar o Dragonaria, né? E Dragonaria, como é universal, a gente já pegou todas as paradas aqui. Tá safe. Vamos ver como é que a gente vai se sair nesse beijezão aqui. Lembrando que eu estou um pouco destreinado de hug Essa aqui é a primeira do dia. Mas eu acredito que a gente consegue fazer... Uma boa gameplay, tá mano? Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva mano. Estamos cada dia mais próximo De De crescer, cara A gente tá cada dia mais próximo de ficar gigante Mas só que tá indo Aos pouquinhos, mas se você puder Se inscrever aí, já ajuda nós pra caramba Obrigado também a todos os membros do canal Tamo junto e não tamo prosa Vamos fazer aqui a gameplay ó, os ca... Nossa, fodeu, hein Fodeu, hein, guys A gente tem que pegar aqui, ó Ainda não Ai, morre de Caraca, velho, tem alguém curando hard aqui. Não. Oh, é o Woke, é o Woke. Eu tô sem energia Ok, baby Os Warlocks estão muito fortes, mano Muito fortes Tá tipo, diferenciado O jeito que os Warlocks estão fortes Cadê o Monk? Ai, stunou, matou, boa Vamos no Splish Interrompi o toque vampírico Stunei pra interromper aqui Let's go! Eu não dou dano em Warlock, mano. Porque ele tem é, defesa contra ataque físico. E ele me arregaça. Aí, GG, GG, GG. Uh, conseguimos, mano. Que isso? E os caras pegaram lá na frente meu, amigo Charlie Brossas. Aí a gente fez a gameplay, hein, mano. Fez a gameplay. Eu acredito que... Agora é só a gente manter os caras Lá na base deles, batendo lá. Que aí a gente mantém as três bases e ganha super rápido, né? Mas os caras já estão tomando... É, tem que ficar alguém aqui pra poder defender. Enquanto a bandeira não se firmar ali, tem que ter gente aqui no na parada. Se bem que tem um outro maluco aqui, Invisible. Obrigado, Priest pelo Buffzada. Os caras já retomaram lá na frente. e Aqui o bagulho já vai ficar louco. Vamos ver se eu consigo dar uma atrasada na vida de alguém aqui. Ai, sapei o, o healer, velho. Nice. Nice. Se bem que aqui tá difícil de trocar, hein, mano. O DH pulou lá. Eu vou ficar enchendo a, o saco desse healer aqui. Ceguei. É, não, vocês vão lutar lá, mas vocês vão lutar sem healer. É isso. É isso. Não vai. <risos> não vai. Não. Eu vou abrir nele aqui, foda-se. Ainda não tá. Eu não consigo chegar nele, bosta. O rug é aquático, guys. Deixei meus dots ali nesse priest e aqui nesse monk, mano. Ô, maguinho. O maguinho morre, nice, nice. Desarmar. Ai, ah, ei. Desarma esse maluco aqui. Pá. Ai, aqui deu meio ruim, hein, guys. Tô nesse... Esse mano... Eu vou morrer aqui, provavelmente. Os caras estão muito... Vou usar aquele cara ali pra eu vazar. Vai, vai, vai, vai. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Não! Uh! Ok. Ai, cara. Eu ia usar ele pra escapar, mas eu resolvi ficar batendo aí. Eu dancei. Ok. Ok. Isso aqui, guys. Que esse mano desarmei? Ai, tá desarmado, meu parceiro. Ele tá com todos os meus. Calmou. Acalmou. Vou dar um, um defensivo hard aqui. Eu quero pegar re-stealth. Ok. Oportunismo. Oportunismo. Let's go. Olha esse escudo dele, velho. Esse escudo aqui é o que me... Ai, gastei meu... Gastei minha parada à toa, velho. Estamos com duas. Caraca, mano. Deixa eu vou ver como é que tá. Tem alguém do nosso time batendo demais nisso aqui. É, tá muito equiparado, velho. Nice demais. Cê é louco. Nossa, eu tô. Mano, eu peguei um, um gosto no final da expansão para jogar BG, principalmente de RUG, tá? De Demon Hunter eu não senti essa mesma vibe, essa mesma vontade de jogar BG. Porque o RUG tem muitos recursos. Então acaba que fica muito da hora. Você, tem... Você pensa diferente, sabe, durante o combate e tal. E é muito legal isso. Bater nesse cara aqui. Olha que chato, ó. Preciso chegar mais Tá ligado? É muito chato, mano. Olha o dano que eu dei nele. Eita porra, morri. Como é que ele me revelou, velho? Ai. É, dois é foda, viu? Eu, eu até que briguei bem ali, mano. Eu até que briguei bem. contra. Dois. Cara, o Warlock tá on fire nas, nas BGs. Ontem eu fiz uma BGzinha, tinha uns 5 Warlocks no, no outro time. Rapaz, e você começa a bater nele, né? começa a bater, começa a bater. Aí aparece aquele escudo vermelho ali, você só, o negócio é só sair de perto, mano. Porque realmente ele tanca muito dano. Eu não sei como é que funciona, né, essa, essa questão... Dele tancar o, o, o Big Damage. Mas aqui, ó. Vamos vamo dar uma defesa. Eu, eu, eu vou direto no cara que. Tunei de novo. Ok. Receba. Ok. Não vai dar mão de gudan aqui, não, na minha. Nossa Senhora! Agora, como a gente tá podendo ir até o level 70, a gente tá podendo utilizar. essa Essa. Esse talento aqui, ó. Da, da bomba de veneno, velho É muito forte isso aqui, cara Quando estoura a bomba no pé do cara, dá muito dano Vamos ver se a gente consegue comprar alguma parada aqui Esse Demon Hunter Eu consigo dar uma... Vou no Monk, vou no Monk Ai, ah, eu tô sem escapatória Ok Ainda está recarregado ah, agora você se fodeu. Uh, bolhou na hora, mano Continuar batendo nele aqui Me prendeu, ok Ok, válido Caralho, quantas bolhas tem esse cara Calmou, calmou que o Loki tá em mim Calma Eu vou te pegar, Loki Pode não ser hoje pode. Agora pode Ai, tô batendo os bichos dele. Tudo bem. Tudo bem. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Vou me infernizar esse maluco aqui. Um pricho aqui na merda. Uh! Hum. Preciso de mal, Boa! Fiquei desnorteado Ai, eu tô totalmente sem energia, velho Não vai curar Eu acho que eu morro eu acho que eu morro super aqui, velho. Ai, eu morro demais. Não tem nada que eu possa utilizar. Ai. Uhul. Ok, ok. Foi um pouco over, mas a gente conseguiu segurar nossa base ali. E os caras ficaram preocupados tentando me matar, né, mano? Acabou que deu deu, deu, deu bem. Ficou da hora. BG <risos> é muito divertido. Vamos ver como é que vai ser. Sabe por que é bom upar, upar nesse personagem aqui? Opa, PVP nele, hard Porque aí você farma recursos no mapa E aí ao farmar recursos Você vai estar tá full PVP Aí se os caras tiver, te, te, te enchendo o saco Mano, você só arregaça todo mundo Já era Vou lá no Monk, vou lá no Monk É ele que nós quer Tá lá em cima que é tão Não, não sai Big damage Ah, não <risos> Eu ia solar, velho Oh, no, baby Nossa, bati 2M, velho Cara, Greg Yogi, mano Você foi salvo Pelo gongo, mano Na moral mesmo Vamos mais uma, guys. Essa aqui foi muito rápido. Let's go. One more. One more. Vamos lá, mano. Estava fazendo minhas coletinhas aqui. Está chamando bem rápido. Acredito que não foi nem cinco minutos para poder chamar mais um campo de batalha. Só que esse aqui, ele tende a demorar um pouco mais, né, manos? Mas vamos lá. Vamos fazer o nosso melhor aqui para poder seguir em frente. mano. eu estou muito empolgado com a expansão. Principalmente porque está muito de boa de fazer gold. Então as é, minhas profissões como é que estão Eu fiz um vídeo falando sobre profissão, mas acabou que eu perdi esse vídeo Então, é, eu cheguei em mineração e cheguei herborismo no level máximo, tá? Especializações, eu consegui colocar o herborismo no máximo Pra poder pegar as plantas sem descer da montaria E a, a mineração eu tô quase, mano Falta, tipo, isso aqui de pontos, tá ligado? Oito pontos, oito pontos Matemática faltando na minha mente <risos> Mas é isso Aí eu tô upando aqui as paradas e Coloquei os itenzinhos né, Pra poder coletar mais e tudo E aí acaba que a gente fica farmando um pouquinho Isso aqui tá dando muito gold ó Esse ordem estimulante aqui 206, ontem eu tava vendendo por 199 Hoje já tá por 206 E esse addon que eu tô utilizando aqui pra ver o valor das paradas É o TSM, tá mano? É muito de boa de instalar, tem vários tutoriais aí no YouTube Então se você tá farmando as paradas E é... As 320 Hã? É melhor que o meu Troquei Troquei, okay, guys. PVP tá dando item também, que da hora, mano. Pô, dá pra se equipar full PVP, Pelvis mesmo então, né? 320 já dá uma melhoradinha. Aqui tá 360, e... subiu. <coughs> Desculpa, 4 de item level. Mais uma marquinha de honra pra gente poder comprar uns sets. Uh, I'm only hills again, again I see? I'm only hills again I see? O que, que quer dizer? Again I see. Vamos pegar umas pedrinhas aqui, que isso aqui muitas vezes salva a gente. De um... Uh, eu vou colocar a pedrinha aqui, ó. Ok. Eu não envenenei minhas armas. Eu não sei se eu coloco aquele, aquela build de dois venenos, tá ligado? Eu tenho que dar uma mudada nessa build aqui. Porque basicamente eu peguei a que eu tava utilizando lá no Shadowlands. E dei uma pequena... Uma pequena... Coloquei os, os pontos novos, tá ligado? Não, não mudei nada além disso. A gente tá com a menos. Já começamos como. Bem, né? Deixa eu ver os caras estão com quantos. Horda. Alliance. É, eles estão com todos. Eles estão com todos. Eu vou no DH. Eu vou ajudar meu parceiro ali. Eita, porra. Estunei o cara, Ok. Daga, quase que me pega. Nossa, eu quero muito matar. Eu... Esse aqui é um healer, né? Fica safe aí. <risos> eu gosto de fazer isso com os healers, mano. Ele não vai... Ele não vai trincar. Eu vou dar um sap nele e vou combar no cara ali. Ok. Morreu. Você mandou que morreu. Como que não morreu? Tá fora de alcance. Ah, não é healer não, mano Achei que ele era healer, velho Ai, cara Eu achei que ele era healer Ele tava se posicionando muito estranho Tenho que escolher um alvo. Ele tava se posicionando muito atrás Dos caras E esse feralzinho morto? Morto, né Mano, aquele mage lá, velho Ele acha que ele pode ficar só nossa, cara, o cara passou com a flag Nossa, eu não vou aqui nem fudendo Não vai Vou lá tentar catar o cara da flag, mano Às vezes eu ganho dele no X1, tá ligado? E se só tiver só eu indo nele lá, os caras não preocuparem Já pensou, mano? Ia ser um ato heróico, hein? Um ato heróico Ó, tamo, tamo na Tamo aí na atividade Tô enroscando nas madeiras Não tá vindo ninguém pra proteger o humano Oh my goodness, deu oportunidade. É ele, é ele, é ele. Nossa, o cara já tá na forma de druida. Meu Deus, eu não posso errar. Começou o combo. Eu tô sem o burst hard, mano. Mais um stun. De sangrar. Ai, druida é muito pesado, né, velho? É muito tanque, cara. Meu Deus do céu, mano. Ele tá, ele tá de build de tanque? Eu morri pra sífilis ainda. Oh, my good. Eu tô de tremendo. <risos> Eu morri pra sífilis, cara. Não é possível. Ah, mano. Olha só, velho. Eu quase matei o... Mano, se tivesse alguém pensado junto nisso, teria dado bom, viu? Mas os caras só pensam em trocar ali no meio. Aí é foda Se eu tivesse com um pouquinho mais de dano Talvez se a minha arma não fosse 291 29, Sei lá Que bosta A gente tem que pegar esse druida antes que ele leve a parada lá Porque depois fica difícil de matar ele A galera tá, tá sofrendo aqui no meio Uma festa chama aqui Morre logo. Meu Deus, velho. Não morreu. Como é que ele limpou tudo que eu coloquei nele, velho? Que doideira. Essa aqui eu acho que não tá com cara de que a gente vai ganhar, não, mano. Não tá com carinha, não. Vamos ver. A gente ainda tá com a menos? Agora a gente tá com a mais, por incrível que pareça. Let's go. Guys, é, a gente só tem um objetivo. Pegar a bandeira e entregar a bandeira. Só isso. Eu acredito no coração das cartas. Enquanto isso, eu vou amolando os caras aqui, ó. Ah, esse dragãozinho. Não vai. Fica aí. Se não tiver solo, eu vou, vou abrir nele. É, eu sabia que o cara ia chegar junto ali. O maguinho ali na... no. No fuk Fuku Ku Fuck. Istunei só pra. Eu preciso de um alvo. Gastei minha invisibilidade, mano. Mosquei também, né? Me deu apertar o botão que eu fique invisível de boas, eu gastei o botão que eu fiquei invisível, que era o meu bagulho de fugir das lutas. Olha o druido ali, ó, o druido ali. Ah, ele tá aqui. Ah, eu não vou ter speed pra chegar nele, cara. Estuna. Uh! Recuperamos. Boa. Boa, boa, boa. Dá pra entregar, hein, mano. Agora pode ser que fique o na parada. Killen Blow. Os caras estão tá levando a flag lá, agora a gente vem aqui na contenção. Provavelmente alguém vai tentar. Ah, lá, o cara tá indo na maldade. Ah não, aquilo ali é só um glifo. Aquilo ali é só um glifo. Entrega, pelo amor de, de, do senhor Eu vou por aqui, mano Porque geralmente os caras tendem a querer sair por aqui, né Vamos bater nesse DH aqui um pouquinho, vai Não vai Ai, mano do céu Boa Deu pra dar um obo combo, Ó Precisam saindo aqui com a flag. Tentando ser um. Não vai. <risos> Boa. Eu pinguei no mapa, mano, que era pra garantir. Nossa, não acredito que não entregou ainda. Boa, time. Que era pra garantir que o meu time viesse me ajudar, tá ligado? Poxa. Morre! Morre, druida! O druida não morreu e eu morri, mano. É isso, é isso. O druida não morreu e eu fui de cova. Vamos vamo tentar continuar o foco na missão aqui, guys. Vamos lá. Garantir que a nossa flag passe e tentar matar o cara da flag deles. Provavelmente vai ser aquele feral lá que vai na doideira mais uma vez. Ó, ele tá passando lá em cima já. Ele já passou lá, ele já passou lá pra pegar. Ou é esse cara aqui? Não vai! Não vai! Não vai pegar nunca mais a flag. Mm, baby, it's better this way a... Eu tô achando que toda hora esse aqui é um player, mano, não é? Ai, caraca, o que eu vou fazer da minha vida agora, guys? Wait a minute Eu não posso dar bobeira, mano, porque esse cara vai... É, vamos trocar aqui, né? Não tem mal. Tô sem nada para usar. Sem interrupt. Marcado para La Muerte. Oxi. O cara passou lá pra pegar a flag? A gente tá com a flag deles, boa. Enquanto esses caras estão brigando aqui. Eu vou, eu vou interromper os caras aqui, ó. Maguinho não vai. Você também não vai. Preciso chegar mais perto. Pronto, vazei, vazei, vazei. Desculpa, tava brincando, tava brincando. Era brincadeira. Era brincadeira. <risos> Ai, aquele cara morreu pra caralho Vamos, flag Ai, não tem speed, velho Boa, recuperou Nice, jogaram muito Let's go, let's go Stunei Caixão Se eu pegar stun, eu pego esse DH Se eu pegar... Isso, boa Não vai Nice! -y. É isso, time! Isso! Beleza, cara! Meu Deus, velho! Galera, deixa eu pegar o orb desse cara aqui. Volta uh, pra base! Hell yeah! Os caras, mano! Hell yeah! É isso, guys. Vamos focar no nosso objetivo aqui. Temos 4 minutos e 40. Não podemos deixar eles entregar nenhuma flag, porque se entregar alguma flag, estamos na... na, na... A gente perde, né? Porque os caras foram o último a entregar. Ok. Eu vou fazer esse papel de tentar atrapalhar os caras que quiserem ir naquela direção. Ok. Não toma dano, né? Então é isso. Então é isso. Ai, tomei um tiro desnardeado aqui. Não vou cair nessa trap não doido. Ai, ai, tiro rápido Ai, eu não vou conseguir pegar restel Eita, porra Ai, cara, eu não vi que ele tava tão sem... Ele vai morrer pro meu veneno Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer Morrer, morrer, morrer, morrer Ai, isso aqui não dá dano, velho, a marca Cara, se eu não tivesse largado dele, eu não tinha morrido, velho Ó, isso aqui é falta de experiência, tá ligado? Vamos lá, quem que pegou a flag de quem? A gente pegou a flag deles. A galera tá protegendo, beleza? A galera está protegendo. Let's go, bora. Cara, tá vendo por que o é da hora de jogar BG, mano? É muito legal. Eu tô, meus venenos estão up. Agora, o meu objetivo é impedir que os caras façam caquinha aqui na nossa flag, velho. A defesa de um homem só. Let's fucking go, baby. Não vai pegar não, velho, chamãozão. Ai não tem Ai. tudo bem pode pegar na volta eu te na volta eu te grudo que ele vai ficar desesperado a hora que ele pegar a flag ok pegou só que você não vai nem sair da base né mano Não deixarei. I, I will not let you live. Entregamos as três, manos. Que BG foi essa, mano? Que BG foi essa? Meu nariz tá até escorrendo aqui. Olha isso, mano. Bateu 1,7m. Vamos ver no, no, no, no tudão no tudão. Dano causado. A gente bateu 1.7M e a gente ficou nos posicionamentos mais estratégicos ali, né, mano? Vamos abrir pra ver o que, que é essa parada que a gente ganhou. a 524 de Honor. Isso aí é muito bom também, né? É isso. É isso. Pra quem tava com saudade de gameplay de rugzinho, receba. Eu tô. Cara, essa build aqui tá funcionando bem pra mim, viu? Tô conseguindo combar legal. Ah, não vem cá, não, porcão. Ô, oh, porcão. Aí, ele tá recarregando. Agora eu entendi os botões dela Esse, esse orb do, do Shadowlands Também tá dando um, uma parada massa Ah, é, vamos abrir aqui A parada vamos ver o que, que vai vir Marca de honra e um elbão 320 pra nós, velho Com certeza estou pegando Porque qualquer coisa do PVP é melhor do que eu tenho Ó, oh, passou um, um dragon ali Deixa eu só pegar essa plantinha aqui E GG boys então, tem que fazer o goldinho, né, mano? O esquema é esse aqui, ó. Pega a planta, join um PVP. E aí, quando você espera, você fica fazendo denaro. Beleza? <risos> Essa é a dica do vídeo também pra vocês aí. E, mano, muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. Vamos continuar trazendo vídeo de BG aqui pro canal. E espero que vocês tenham gostado. Valeu? Tamo junto. Beijo. É nóis.